Marange. E eu sou Yanxi, e desonra pra você, desonra pra sua família, desonra pra sua vaca, e desonra pra você, Disney. É, desonra. Bom, eu chamei Yanxi aqui na casa dela, né, para eu amo. Eu chamei você na sua casa pra eu, gravar ou, um ela, vídeo. Na verdade, ela apareceu aqui com uma maleta de maquiagem. Eu não pude fazer muita coisa. Não, eu ela, simplesmente escalei até o segundo andar e entrei pela janela. <risos> e eu vim pra cá pra quê? Pra cá de quê? Pra cá de quê? Pra, cá de quê? pra cá de quê? Pra gravar um vídeo comentando por que, que a Disney faz ainda live actions. E aí, Ian gente tem opiniões sobre isso. Que uma pessoa com opiniões, uma pessoa com personalidade. Uma pessoa com personalidade, diferente da maior parte das drags do Rio de Janeiro, mas... Mas tudo bem, não, não tá. <risos> e aí nós somos amigas, nós somos velhas, nós somos amargas, e nós vamos comentar sobre isso. E a primeira pergunta que eu te faço, Ian, por que será que a Disney ainda faz live actions? Era que eu esqueci minha carteira em algum... É dinheiro, né? Dinheiro! Dinheiro, dinheiro pra você, não dinheiro para a sua vaca. E esse dinheiro ele é sustentado por uma coisa que chama nostalgia. Exatamente. Na verdade, o que ele está fazendo é não se preocupando em fazer absolutamente nada de novo ou de interessante, porque se você não tem nada a acrescentar, por que, é que você vai refazendo, não é mesmo? E oferecendo pra você a oportunidade de ver uma coisa malhada, ruim, e que não vai suprir nem um pouco as suas necessidades. Mas que vai te alimentar da nostalgia, porque o público-alvo não é... A criançada está indo ao cinema. O público-alvo é o pai, a mãe, a tia. E vão já a criança para assistir esses, a esses filmes. Que eles querem ir ao cinema e sentir essa nostalgia enquanto levam a criança. Porque aparentemente, eu não sei o que aconteceu, com as crianças do século XXI, que elas não podem ver nada que foi produzido Antigo, no século XX. Não. Elas não têm a capacidade cognitiva de compreender uma animação antiga. Não é porque nós vimos... Animações antigas, daquela de 20, de 30, de 40, não, de 50. Se você viu um de Neve, você viu uma, um filme de quase 100 anos. Então, de quase 100 anos, e a gente viu, e a gente curtiu, e a gente se consigo, relacionou, é, é curtiu. Ah, é, quando criança, né? É. Mas, enfim, aparentemente, agora as crianças não conseguem mais. Você precisa repaginar aquilo com gente, ou com uma, ou animação, com uma animação que imita, que imita gente. gente. E aí você bota as crianças lá, e os adultos pagam pra assistir cada essa coisa da nostalgia. E aí, por que, que a gente está aqui reunida neste momento? Porque a Disney lançou Mulan. Uma a... das maiores atrocidades do, de 2020. <risos> e estamos falando do ano que tem corona, para você ver o nível o da nível coisa. O nível da coisa. E como uma pessoa asiática, chinesa, entendeu? Sino-brasileira, blém blen, blém. Blen, <risos> ela... O sino da igrejinha o sino faz da... o quê? Belém Belém! tem aqui o um lugar de fala que eu não tenho, porque a gente tá sempre buscando os lugares de fala pra gente malhar Mulan. Sim. Que é uma coisa terrível, porque afinal eu te pergunto para começo de conversa. Mulan, tem muxu? Olha, eles, eles disseram que cortaram o dragão pequenininho, que fala que é o alívio cômico, né? Porque não seria real. Mas aí o que eles fizeram é botar uma fênix igualmente real não, você Dessa é, é. na pet shop mais próxima exatamente. de você que parece a fox do Harry Potter na verdade uh, que não fala só aparece nas horas convenientes na cabeça dela, na cabeça dela ninguém vê essa fênix é a esquizofênix, só a esquizofrenia dela que exatamente. vê exatamente e não faz nada efetivamente ela é um gps, ela indica para onde você tem que ir na jornada, Na do, jornada herói. do herói, que é essa coisa toda. Aí eu te pergunto, essa Mulan, ela tem engiosidade, engiosidade é uma palavra difícil de falar, mas ela tem essa coisa de ser engenheira de sua vida, de organizar as coisas com inteligência, de ser esperta, de ser descolada. Então, uma das coisas que sempre foi... Muito interessante, isso é, é extremamente debatido, é, de que Mulan, apesar de eu não a considerar uma, uma princesa, apesar dela carregar esse título, porque afinal de contas... Que, na... Ela não era filha de nenhum rei e também não casou com nenhum príncipe. Então por que diabos Mulan é uma princesa? Era a única que se relacionava muito com, primeiro, com todo tipo de pessoa normal, que não nasceu dentro da realeza e tudo mais, e uh, ela não precisava ter nenhum tipo de poder especial. Porque o poder dela ser ela mesma, de enfrentar os desafios com a sua inteligência e o seu carisma e a sua capacidade intelectual era o que fazia um dela especial. E aí, o que fizeram no filme? Deram superpoderes para ela. É, esse negócio da Disney comprar a Marvel afetou, né? Que eles inventaram Não, agora de... eu fico até com medo, assim. Tipo, qual, vai, qual vai ser a próxima princesa que vai virar uma Skywalker, talvez? Dentro do nosso universo machista, a gente fala muito de homem, aí é, é que tá. E, o, e a questão da Mulan é que ela não tava falando sobre os homens, ela tava falando sobre ela. E sobre como ela via as coisas de uma forma diferente. A, a cena, é, no, no desenho original, em que ela descobre que a, a força e a disciplina, unidas, faziam com que, que ela conseguisse subir aquele... aquele pau de <risos> pau de, sebo. de, sebo. Pau de sebo. Aquilo é muito simbólico do que, que ela representa. Aquilo é aquele momento do filme. Mais do que qualquer outra parte do, do filme, da, da conclusão e etc. Aquilo é que as pessoas vão levar, aquela cena inteira. Aquilo que as pessoas vão levar pro resto da vida. Como um ensinamento de que se você conseguir unir todas as suas habilidades, todas as suas forças e tudo mais, vai dar tudo, tudo certo. Você vai conseguir chegar no final e vai ter uma conclusão positiva. No filme ela é um super-herói. Então, desde, criança. desde criança, então nunca precisou lutar por nada. Ela só precisava aceitar que ela tinha poderes, que ficou difícil. Oh, ah, então, deixa eu te avisar, você é droga. muito mais forte do que todos esses homens. Poxa, que chato. E aí, é, né, em vez de subir pra pegar a flecha, ela tá levando… A coisa d'água, ela simplesmente leva. Exatamente, é, é aquela coisa. Um, um capitão chega pra ela e fala, você tem que se liberar, ok. Estou liberta. E, a, e, ela, e ela foi assim, fácil. Fez uma breve meditação no, no, no rio, não sei o quê, e olha só. Ixi, Agora, chegou lá. Exatamente, Kamehameha. E aí, também não tem o quê? Não tem um vilão com sentido. Porque não é um Uno querendo invadir a China. Que é uma coisa que pra não, mim Não, na verdade, sentido. É, só que mais ou menos. Porque assim, nas, nas lendas originais, não eram Unos realmente. Porque na verdade, a China sempre foi dividida em muitos reinos e tudo mais. Então não existia o um império chinês. Nessa época, especialmente. Porque depois ele foi assimilado e virou a China que a gente conhece hoje em dia. Na época... História pra você? Na época eram muitos reinos diferentes e eram no norte da China. Então ficavam, sim, em uh, fronteira com a Mongólia. Mas isso não significa que eram Hunos. Porque na época nem existiam Hunos. Esse é o ponto. Mas aí você substitui os Hunos saindo da neve... Ai, gente, aquela... Gente, os... Os vilões desse filme, é. eles são o particularmente que... estúpidos. Exatamente. Não, ah, eu, é aquela bomba! É tá. Eu vou jogar aqui nessa montanha! É. Porque a Mulan se teleportou, porque ela, além de tudo, também é um saiadinho. Ela fez tchum, apareceu do outro do lado. Do lado ninguém viu o cavalo, o cavalo do cavalo, mil. sem armadura, é. sem nada. E na verdade, ela não fez isso, ela só queria distrair eles. Então, na verdade, assim, ela não foi tão inteligente quanto ela… Foi no, no desenho. No desenho ela deveria ser. E você tem o que A figura da bruxa, que aí é um negócio. Então, no filme, criou-se esse <risos> paralelo, né? Mulan e a bruxa. E a bruxa. A bruxa seria o que a Mulan se tornaria se ela aceitasse os poderes dela. Né? E... Não. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Porque a verdade é, o vilão mais poderoso da porra do filme é ela. É a bruxa. É a bruxa. E é constantemente, ela. o... Não Uno, vamos dizer assim, porque... O líder rebelde. Líder da, da revolução lá. Ele fala, não, porque quando eu for rei, você vai, vai, vai ser aceita. So, você só será, será aceita quando eu ganhar, eu não sei o quê. Ela literalmente consegue atacar e dominar uma cidade sozinha. Eu acho que não seria difícil ela sempre gente fazer. E o cara morrer. Ela se transforma em revoadas inteiras de bichos. Então, assim, por que que ela precisava dele? Por que que ela precisava dele pra validar sua própria aceitação? E seu próprio poder. Porque, no caso, o que ela tava procurando era poder. Né? Porque eu quero ser aceita. Mas eu quero ser aceita pra poder fazer o que eu quero fazer. Poder. Poder. Tem, gente, As pessoas falando que o seu Bolsonaro com a cena da… da ó, spoiler! Ela morre! É, as pessoas se emocionando com a cena da morte. Ela, é uma cena completamente necessária A mulher faz o capiroto no filme inteiro. Aí ela morre com uma flechada, que ela é mais rápida que a flecha. Isso é muito louco, porque o cara pega a flecha, ele atira. Ela vira um pássaro, vai na frente, toma a flechada e morre. Em vez de simplesmente desviar a flecha. Que é uma coisa que ela faz. Que, aliás, qualquer filme de kung fu tem desviar a flecha. Segurar, se se atirar, ah, soltar um a flecha explodir, qualquer coisa. Gritar! abaixe-se pra olha que incrível estaria vivo não e assim não precisava na verdade assim era foi tão para mim isso é quase uma morte da geladeira sabe sei é quase isso é quase assim explica para as pessoas que não sabem então a morte, da geladeira. A... a morte da geladeira é um termo que foi cunhado em um um, dos, um dos, das, das histórias em quadrinho do Lanterna Verde, em que, basicamente, criaram uma personagem que era a esposa do Lanterna Verde só pra ele encontrá-la morta dentro de uma geladeira. Ou seja, dando um motivo, norte, é um motivo pra, pra viver, um motivo pra lutar e etc. Pra mim, a bruxa é só isso, é um motivo pra Mulan lutar, pra ela ser alguma coisa. Né, então... Pra ela aceitar os poderes. Pra ela falar, aceitar os poderes. Eu vou fazer um mundo de você jamais se tornaria isso, que você se tornou, que é incrível, inclusive. Não, não, não, não, não. É, é maravilhoso, mas assim, ela Jet, vai morrer? Gente, é, é, o verdadeiro ícone feminista é a bruxa. Não é a Mulan. A Mulan nada mais é do que um bolsominion. Porque em vez de… A Mulan é um bolsominion. Porque em vez de fazer tudo pela família… Ela, ela é, fez pelo, pelo, pelo, pelo governo. Pelo governo. Ela, ela não faz, porque ela não quer que o, a, e, o pai dela E, assim, morra. uma trivia aqui é bem bacana. O lema. O lema do filme inteiro, que é leal, corajoso e verdadeiro, a mesma coisa que o lema do FBI. Então assim. Mas enfim, na versão que nos foi apresentada, que é muito interessante, ela tá fazendo isso só porque ela não quer que o pai morra. Ela já tá desonrada. Ela já tá na merda. Por isso que manda a porra de um dragão ajudar ela. Porque ela está o quê? Fodida! Ela, ela, e, e assim, é, é, aí é que tá. Eu acho que a questão original do filme é... Ela não sabia se ia sobreviver, ela não era uma ninja poderosa, ela foi, de coração verdadeiro, à morte. Ela foi na direção da morte. Aí é que tá. Nesse filme, ela já sabia que ela era ninja, ela já sabia todas essas coisas. Então assim, o quão, o quão verdadeiramente perigoso é. Não é. E ela faz isso pela nação. Ela faz isso pela nação, ela faz isso pelo Imperador. pelo então, Imperador, que é, nossa senhora, pro filme que, que, que tá pretendendo ser um filme feminista, um ícone, um, um ícone ma masculino, ser o seu, o seu norte, o seu... O seu objetivo O seu objetivo de vida. é, tipo... Hum. Ah, e aí o, ah, tem aquela cena que você falou que é ótima, que o Imperador fala, soldado, levante-se, aqui não importa se você é homem ou mulher. Ele tava amarrado, né? Tipo, Ele tava amarrado, pronto pra morrer. Eu tenho a impressão de que qualquer... Pessoa, criatura, é, um camelo que aparecesse pra salvar Fala, não, Eu falo, você tá maravilhoso, você é um ícone, vem aqui e me salva. Não Maluqueira. importa. A patroa chegou! A patroa chegou! Você tira toda a, a emoção que era quando o imperador falava pro, pro vilão no desenho que ele nunca se abaixaria, que ele nunca é, se reverenciaria, porque ele, enquanto essa, essa figura representativa desse império e etc., porque ele é a montanha, e a montanha nunca se abaixa pro vento. Tá. E aí chegar no final e ele falar... Mulan, você merece meu respeito, e se abaixar. Sabe? Mata isso. Porque assim, em nenhum momento... Parece que ele tem respeito por ela. Não. É só desespero. Né? E no desespero você vai falar qualquer coisa pra, pra pessoa te salvar. Não, e no final tem, tem, ah, agora nós, nós aprendemos. Aí tem a lição de moral, lição de moral. Lição nós de moral. aprendemos que mulheres têm poderes e você pode ser uma comandante. yay E aí ela diz que não, que é uma coisa bem bacana e tal. Sim. Tem, tem a situação de não ter necessariamente um par um romântico, né? Você tem esse esse É, eu, esse eu personagem. acho na verdade importante pra, pra... Porque eu tenho questões sempre com o primeiro... Todos esses filmes são voltados para a juventude, para pessoas novas. E geralmente os protagonistas são pessoas novas. E a gente fica sempre nessa coisa de que o romance é o mais importante e não o nossos objetivos. Nosso... Aí, assim, vale pensar a nossa verdade, quem nós somos, o nosso, nossas, desco... nossas descobertas, etc. O importante é você arranjar o um marido e não importa. Ah, aí, ela não tem o Shang, tem lá o hyun eu acho o nome do, do rapaz, hum. é um nome difícil, eu realmente não lembro. Que é uma delícia, eu... que Isso, homem é, gosto… Isso do... é a melhor ah, não. Parte não, do não, mas filme. talvez da, do, das coisas legais do filme, justamente, é o elenco asiático. Chinês. E isso é uma boa representatividade porque eles tiveram essa preocupação. É uma má representatividade porque eles fizeram um filme de merda. Aí fica aí pra vocês pensarem. Fica pensem. aí pra vocês pensarem. Mas o ator é bonito. Tem uma coisa sobre ele interessante. Que ele é bonito sem ter traços ocidentalizados. ocidentalizados é. Ele tem todos os traços de uma das várias etnias. São mais de 100, mais, mais não vai cenas, posso mesmo, dizer, né? Tipo, cara chinês, que é uma coisa bem, bem estranha de dizer. Mas enfim, ele tem traços orientais bem marcados Orientais e, não asiáticos isso porque e, é. gente olha para vocês de casa que não sabe o termo oriental ele foi cunhado justamente para europeus para representar tudo que ficava a ao oriente ou seja pega Índia China Japão é, Coreia do Norte é, é. Tailândia ou seja para para quem fala que é, é, é no oriente Bota todo essa, toda essa galera, essa galera no mesmo, no mesmo lugar. lugar. É, e Asia, não é. Né? Exatamente, <risos> exatamente. Asiático, pelo menos, tá falando da área do Pacífico, que é principalmente Coreia, China e, e Japão. Ele é uma delícia. Voltando ao que, ao que nós, sedentas, sem política, nos importamos. Ele é gostoso, ele tira a roupa e fica... Uh, uh, uh. Também né? não precisava ter tirado a roupa, a verdade é essa. Mas, mas, mas o que, aceita, que a gente precisa a gente quer. A gente, é, O que o, as gays querem? O que a gente precisa versus o que a gente quer. É toda é. uma questão filosófica. E aí é muito bom, porque em nenhum momento ele marca estar está apaixonado por Mulan. Em nenhum momento. E nem o inverso. Nem o inverso. Nem o inverso. Existe uma… Tensão quase bissexual. Mas é que isso, eu acho que tem uma coisa de um, um certo queer queerbaiting aí que pode ser bom e pode ser ruim. Eu acho que também é importante que a gente entenda, de, novamente falando sobre a, a coisa do, do romance, que romances es, são, possíveis. são possíveis. São possíveis, dois caras podem trocar... Uh, afetos, uh, e afetos e incentivos. Não, podem ter trocas honestas aí, falando sobre coisas honestas e se uhum. sentimentos, sem que isso necessariamente se transmita pra, não, quero te pegar, quero acabar com destruir você, acabar com a tua vida. E aí, eu quero sair de, de Mulan, porque Mulan, a gente usou vários pontos, que vou retornar agora pros outros live actions, que Sim. também são problemáticos. E assim, e são problemas constantes. A gente falou de como essa Mulan feminista se tornou um super-herói, que é um problema que a Disney tem feito com as suas protagonistas nos live actions. A Disney, ela, ela foi muito positiva para uma geração final dos anos 80 e início dos anos 90, porque ela soube administrar bem essas fábulas e transformá-las em alguma coisa maior. Uma coisa que é muito importante, retornando ao Mulan, já que a gente... Foi, mas assim, ainda tem foi, encontros, voltou. porque foi, é, uma, é, é um filme que levantou questões muito sensíveis. É, quando foi lançado Mulan, lá em 90, início de 2000, alguma coisa assim, é, muitas uh, meninas chinesas assistiram esse filme e se sentiram poderosas, se sentiram capazes, dentro de um universo chinês em que, você imagina, o governo até hoje não assinou a Carta de Direitos Humanos. Então, sem nenhum mínimo, eles estão dispostos a assinar, que é uma carta mundial falando o que, que o, o ser humano precisa minimamente. Imagina o que, que eles não fazem com, a, com uma população feminina que é considerada abaixo do cocô do cavalo do bandido. Se o cavalo for macho... Se o cavalo for macho, certamente. Certamente está acima. Né? Então, essas mulheres elas estão lutando porque nos últimos cinco anos, todos esses direitos estão sendo removidos. Agora você imagina... Quanto de diferença faria esse filme desse ano nesse levante? Né, na influência, nessas novas gerações que vão ter que enfrentar? Isso não é, uma, não, não é nenhuma questão. Vão enfrentar. Vão enfrentar, assim como nós, no Brasil, também estamos exatamente. enfrentando. Exatamente. A gente tá com uma onda de reacionária muito Conservadorismo grande, e tudo mais. Terrível. E aí o filme dá uma mensagem meio que é igual o filme da Marvel, assim. Que não é de, de valorização dessa personagem. É, na verdade, é um... É um o filme, pra mim, ele é um lugar de conformação. Porque, ela, assim, tudo bem, ela era hiperpoderosa, etc. Mas o destino dela, ou pelo menos o que ela aceitou, é pelo império e não pelos ideais dela. Então, ela, ela tá reproduzindo as ideias de outra pessoa, sendo que não necessariamente ela acredita naquilo. Esse é o ponto. E isso acontece com outros títulos que são muito impactantes, como Aladdin, principalmente. Aladdin, principalmente. E isso, você, agora vocês verifiquem. Essas diferenças, elas são notadas, isso é uma coisa que eu notei agora, principalmente nas princesas de cor. De cor. Né? Então, assim, por que que, de repente, eles mudaram o Mulan tanto e mudaram tanto a Jasmine? Não, a Jasmine é gritante, porque a Jasmine... A primeira cena da Jasmine tem, tipo, cinco no minutos de cena... do desenho. desenho da Jasmine é ela. Ela nos é apresentada como alguém que não está de acordo com as leis de casamento daquele país governado Sim. por seu pai. Ela nos é apresentada com um tigre, entendeu? Com um pedaço… Modelo, mordendo é. o traseiro. e com um pedaço de cueca… De um dos pretendentes. um dos pretendentes dela, dizendo que ela não vai casar com ninguém. não seja por amor. E liberando, assim, os pássaros, né, que ela tinha lá. Pra Simbolizando dizer, que, é que, é que, ser que ela de, quer ser que livre. Ela se libertar e talvez até libertar o seu povo, né? Pois é, no filme você precisa de uma música completamente enfiada lá, porque você... parece que a cena é, tipo, para, música da não, então, mas Mini. a questão é, essa cena é enfiada no final, porque a construção do personagem desde o começo é completamente oposta a isso. É uma personagem incerta sobre si, é uma personagem que não fala as coisas, se sente aprisionada e não sei o quê, e que tudo bem, isso é uma característica das princesas da Disney, que elas querem mais mas a Jasmine ela não precisava demais ela já tinha ela já, ela já era mais ela não precisava se tornar durante o filme ela já começa sendo incrível a ah, gente no, no você se apaixona pela Jasmine da animação porque ela foge e, e faz as coisas muito loucas no mercado exatamente ela, ela, pula, seu, ela pula ela um pula de um prédio para outro sem é porque o Aladdin, ele oferece para ela descer uma tábua ela Ignora ele, pula com uma vara e tudo mais. E tudo isso é cortado do filme. Eu não sei se você reparou nisso. E aí ele só não se apaixona por ela, por ela ser uma mulher incrível. Ele se apaixona por ela, por ela ser bonita. E aí você reduz essa personagem, que é um símbolo de re revolta, de rebelião, por um símbolo de beleza só. E que ela vai ter que construir esse momento dela que não precisa. Que não era necessário, ah, porque ela nunca foi muda, né? Ela nunca foi frágil. Ela tem uma música sobre não ter voz, e ela nunca não teve voz. Coisas parecidas acontecem com a Bela. Exatamente, porque desde a primeira música do filme a gente já sabe que ela é uma pessoa peculiar. Ela é inteligente, ela lê pra caramba. Ela, ela é uma é, acadêmica. Ela é uma acadêmica, e a sociedade já percebe isso. Por que que precisavam introduzir que ela é uma inventora também? É, eu sendo, acho que só... não, sendo que isso não faz diferença alguma no filme. Não, não faz. São umas invenções de tentar cons consertar uma coisa que nunca esteve errada. E existem questões de filmes, por exemplo, datados, que seria legal a gente rever. Como né? a idade das princesas, por a exemplo. A idade das princesas, o fato da... Eu tô esperando o live action de Branca de Neve, que é o mais antigo, né? E é o mais tradicional. Eu, eu, eu tenho a impressão de que eles vão ficar com o da Charlize Theron, sabia? É, enfim. Porque... Mas é isso. Dar mais voz pra essa personagem, pra não ser só alguém que limpa a casa. É, eu fico pensando que assim, é aquela coisa, realmente, você tá correto. É corrigir uma coisa que não está errada. Eu vou salvar essa parte, você está correto, eu vou usar... Várias ele, vezes. Várias vezes. É Que... De, depois de determinado te, de, de, de, determinado tempo eu diria que talvez seja posterior a Ariel talvez a, bela, a partir de Abelha Fera são poucos os erros que a gente encontra nessas narrativas é, você encontra obviamente machismos e questões assim e mas romances e, e romances, romances de que, é, épicos enfim. e ah, tal mas eu só acho da... que é uma coisa da sociedade é, mas assim você no Branca de Neve, Cinderela, você não tem nem desenvolvimento de, do personagem. Então, cabe sim contar essa história e recontar, né, os remakes, com novas narrativas, narrativas que façam mais sentido, que não sejam tão… sem sal. Porque se a gente parar para pensar… Todos São todos muito sem sal, gente. A gente não se emociona… Um problema que eu tive. Eu não me interessei pela Bela. Aliás, a, a Emma Watson tá. no pior papel que ela já fez na Bela Fera é, é horrível. Não que ela seja tão expressiva Não, mas nesse especialmente. Tá, e as pessoas. Ah, eu me emocionei muito. Você se emocionou porque o filme é bom ou porque você lembrou do que você sentiu na sua infância quando você viu a Bela Fera originalmente? Será que se você tivesse conhecido essa história por esse live action. Você teria essa conexão toda? Gente, porque assim, você tem é uma fera pra quem você não tem vontade de dar. E todo o princípio da Fera, furries de lado, Uma nação de furries foi, foi criada, criada a partir a, de a fera. A fera. Porque assim, a, a Fera é uma pessoa horrível, não sei o quê, mas ela tem… você quer pegar a Fera. Tanto que ela vira o príncipe, você nem quer pegar não, o príncipe. Não, e não é só é bonito. isso. Eu acho você, que… Você o, tem... o mais louco sobre toda essa, essa história, né, de, de, desses remakes é… Você compra muito mais que o desenho humano do que… O live, o live action. E eu acho que tá aí o problema. Você tirou a humanidade, que foi tão conquistada loucamente, né? No, de no desenho. E, e, e não sei o que, é que eles... Eu não sei, porque uh, eu não me importo com, com a Aladdin e a Germine. Eu não me importo com metade do elenco de apoio de Mulan. Porque eu posso até me importar com a Mulan. Mas Sim. eu não me importo com eu os importo amigos da Mulan. Como, não, é. É. Mas eu não me importo com os amigos da Mulan, por exemplo, como eu me importava na animação, o povo. Eles não são ninguém. Não são ninguém. Eu, eu não me importo com o pai da Mulan, eu não me importo com o imperador, eu não me importo com as pessoas. Eu não eu me importo. Pouquíssimo com a bruxa. As pessoas, ah, eu, eu me emocionei que... muito Exatamente. com a bruxa. Eu, eu acho que eu, eu chorei a bruxa fazer alguma bruxa, coisa, né? Quando ela morreu, ah, vai a terapia, porque a morça era horrível. Ao invés de se importar, na verdade, eu estava com expectativa. Acho que alguma coisa, em algum momento, acontecesse. E mas não aconteceu. aconteceu. E tem um outro problema, só pra gente correr com, com, com o vídeo, porque a gente está falando da tampão, que as mensagens são ruins. A gente já falou de como essa mensagem da Bonla é deturpada, essa mensagem das princesas... É, sem voz e, e, e criadas para serem ícones feministas quando na verdade nem precisava que Ela já era. Essas especificamente, né? Jasmine, como um ícone da primeira princesa não branca, é, árabe, que as pessoas, todas as pessoas de cor, se identificavam com ela. A Bela, por ser a princesa que era mais descolada, era nerd, era outcast da, da cidade. E que não queria ser igual a ninguém. Que igual a ninguém. Já eram ícones feministas sem você precisar panfletar, e aí na panfletagem ela perdeu completamente o sentido e a mensagem foi enfraquecida. Mas existem outros filmes também. E que, que na verdade, é... assim, eu sei que você falou que você me chamou aqui pra falar porque eu sou chinês, mas a verdade é que duas narrativas, você não precisa ser daquela etnia. Não. Né? não... Você não precisa é, é, de, de uma pessoa árabe pra falar de Aladdin, se aquela história é uma porcaria. <risos> Esse é o ponto. É um bom filme, é um bom filme. E esses não são bons filmes. Não. E aí tem um outro filme de live action também, que é um, uma catástrofe, que é Dumbo, porque o Tim Burton, A pessoa que não consegue escrever personagens negros não pode mais conseguir escrever histórias. Isso está registrado. Está registrado. Gente. Em, no século XXI, acho que as histórias morreram. Vocês falam, ah, o Tim Burton não, não faz mais boas histórias porque as histórias dele ficaram realmente para o século passado. Que Sim. A roupagem é essa. Mas o meu problema com o Dumbo é que, além de você não se importar com nada, a história não é sobre o Dumbo. A história é sobre os humanos do circo. E ele tenta o tempo inteiro, eu até entendo a e, mensagem. Que, e que na história original eram o pior. O pior. É, é, a humanidade é. era ruim, que enraigaram os bichos. A gente tá aqui defendendo a empresa familiar contra o grande conglomerado, que é a história de Dumbo. A Disney. A Disney, fazendo isso, né? Que é, basicamente, o Dumbo vai para a Disneylândia. Essa é a situação. E aí, eles fazem você torcer pelos donos do circo original e você, na verdade, tem uma história sobre aquela família, mais do que sobre o elefante. E só pra dizer que a gente não detonou apenas os Levetes, a gente vai falar de dois bons casos agora, pra terminar. Sim. Mogli, que é uma boa forma de recontar essa história. Sim. O filme é bonito, a mensagem é muito melhorada, porque o romance original é extremamente racista então então eles eles, Ektar, eles corrigem de fato um problema narrativo de simbologia e que na época não era uma questão né aí que tá na época da, da que fizeram mogli não era uma questão e hoje em dia é que bom que eles viram e falaram poxa vamos refazer cabe, essa parada vamos refazer, aí né? exatamente então e, e a, a, eles conseguiram a, adicionar a personalidade dos personagens né não e é um filme e é um filme com cenas pesadas, tipo. O o, é. o. o Sharingan, quer dizer, o Xarikan, quer dizer, o Xarekão, enfim, o tigre. Ele assassina um dos lobos, pais do. O pai, eu acho, do Mogli. Uhum. Joga ele de um penhasco, sabe? É um negócio muito tenso. Você tem uma. Até uma, uma coisa meio religiosa com os elefantes, com a coisa deles trans, deles passarem o um caminho da floresta. É, um tem, filme é muito que Tem bonito, profundidade. Tem profundidade. E eles se preocuparam em ter. E aí. Talvez porque Mogli não fosse um puta clássico, e as pessoas talvez tenham ido ao cinema com menos, menos expectativa… Pode ter surpreendido melhor, surpreendido né? Surpreendido melhor do que de outra forma. E é, mais um, talvez eu acho que é o primeiro, né, que é a Cinderela. Acho que foi o primeiro. Cinderela é ótimo. Ótimo. Pra começar. Ele é esteticamente bem feito. E, é um, e assim é, é interessante porque várias outras histórias sobre Cinderela foram feitas tem para sempre Cinderela a que Cinderela é tão ela é um clássico no, no, além do desenho porque foi tão reproduzido que assim a gente já conhece essa história então pra você refazer você tem que pensar muito sobre o assunto né? E aí, pra você atualizar uma coisa que era muito simplista, realmente, que foram, como eu falei, os desenhos iniciais, Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, eram muito simples. Né? Então, pra você atualizar, você tem que dar, como a gente tava falando, profundidade. profundidade. E aí você se importa com ela. Por quê? Porque eles te apresentam os pais dela. Você Sim. conhece a mãe dela. Porque você geralmente conhece começar com a mãe, morta, com a mãe como morta, sempre, né? E aí é muito legal, porque essa mãe, ela, ela dá a razão pela qual a Cinderela é essa pessoa. Porque no desenho, você fica com essa impressão de que ela é uma trouxa. Por que e diabos essa mulher? essa mulher tá, tá aceitando isso tudo. E no filme, tem uma coisa. Você precisa ser gentil com as pessoas e corajosa. E é isso que ela tenta levar, porque a mãe dela tá... – No leito Don't de morte. – Não treinou ela. No leito de morte, primeiro e falou nunca deixe de ser gentil e corajosa. Eu acho que isso é muito bonito, isso faz com que você, tipo, goste isso dessa… coisa dessa... eu acho que é muito humano. Porque, no final das contas, aí é que tá. A aí gente, humaniza. É, é, humaniza. A gente acha essa lição boa? – Não. – Não. Mas a gente provavelmente seguiria se a nossa mãe também estivesse é, tipo, no leito, leito de morte. morte. – Aí você a tem madrasta. A madrasta. <risos> Você tem a, madracha, a madrasta também mais humanizada, porque ela já é uma viúva. Ela quer fazer tudo, não é só porque ela é ruim. Ela quer tudo. fazer tudo. Tudo. tudo. Isso. É isso? É isso aí. Sei lá. Ela quer fazer as coisas porque ela quer deixar um legado pras filhas dela. Então assim, você não começa a gostar dela. ponto dele. Você não gosta dela. Você não dela, gosta dela. Mas você entende a motivação dela. Ela tem um pouquinho mais do que só eu sou malvada ela tá vendo que ela tem uma enteada muito mais bonita do que as filhas é muito mais inteligente, muito mais carismática, muito mais, interessante. muito mais interessante. E ela tem duas filhas feias, burras e mimadas. Só que são as filhas dela e ela quer o melhor pra Sim. essas filhas o melhor pra essas filhas é o casamento. Então ela quer arrumar um casamento com gente rica. Tanto que, no final da história, ela tá nem querendo mais só o príncipe. Ela quer direcionar com o... o, o Visconde, lá, o vice, Um dos... Um, um, dos um dos, das, das realezas ali. Realesas, falou, você me arranja um casamento decente para as minhas filhas? E ele fala, sim, acabou. E aí você entende... E aí tudo certo. É, tudo tudo certo. certo. Assim, é um filme muito legal, eu gostei bastante. É, não, é, uma, bem, uma boa... é bem bom e eu acho que é uma forma bem interessante de atualizar sem emborrecer Sem emborrecer E sem fazer, só para finalizar, o que eles fizeram com Malévola. Que é transformar um ícone da maldade... Que, não, ela a única, que ela era verdadeiramente única, verdadeiramente. Ela era verdadeiramente cruel, ela era. Como as fatas eram a representação da flora, da fauna, da primavera, as coisas bonitas, positivas de vida, ela, ela era, um era mal. o mal encarnado, o dragão, Dá no nome a, a, é, a, aquela que faz maldade, né? E aí é um outro processo de humanização que pra mim saiu pela culatra. Sim, porque aí é que tá. Primeiro, que pais são esses que dão o nome de manévola pra, pra, pra filha sem, se ela não era má? Né? Primeira coisa. Segundo que, assim, quem pediu pra Malévola ser boa? Ninguém pediu. Eu não pedi. Eu não pedi, eu não precisava dessa, de, de, dessa, dessa história. Eu entendo que eles quiseram fazer uma história pra mostrar que o verdadeiro amor não é só um amor romântico. Eu entendo aonde quer chegar. Sim. Eu entendo que deu certo, porque super vendeu, as pessoas... E teve até um segundo filme, então... que é uma merda mesmo. Hum, ok, não vamos, é, falar é, sobre não, isso. não vamos falar sobre é. isso. Funcionou porque a, a Angelina Jolie... É, ela, vem ícone, ela, ela vende o que ela quiser. Então, é. A maquiagem sim. funcionou. Todo mundo foi no carnaval vestido de malé. É, Talvez desses clássicos todos que foram refeitos foi o que mais marcou em termos estéticos, sim. né? E aí isso é muito importante para a marca Disney. Né? Sim. Você tem uma figura que vai vender imagisticamente muito. E deu certo. A minha crítica é podia dar certo com um filme melhor. E não necessariamente com esse personagem meio... Porque as nossas críticas não são sobre a estética, são não. São sobre conteúdo. sobre conteúdo, conteúdo assim, tipo, enfim. É uma tristeza. Mas era só isso que a gente tinha pra dizer. Sei lá, esse filme, a gente vai ficar com uma hora de duração. Talvez, ninguém vá assistir somos velhas amargas. Velhas amargas, é a gente vai ficar aqui amargando. Se você gosta de algum desses live actions não me interessa, porque você tem mau gosto. Não precisa deixar comentário. Mentira, deixa aqui seu comentário e defenda o seu ponto. A gente vai ler e provavelmente vai rir. De você. Mas é uma democracia, não é mesmo? Vocês podem falar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Se eu vou ler outra coisa. Sigam a gente nas redes sociais, caso você esteja chegando aqui por esse vídeo. <risos> às três horas. Às três horas da manhã, que deve ter terminado de você de assistir isso, que saiu às sete. Obrigado, Yanshi, por me receber na sua casa. Muito e por dar opiniões aqui. Muito bem embasadas, Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E lembre-se: a próxima vez que a Disney de Sec vai lançar um live action, ela avisa, tipo, anos. A pequena sereia tá cozinhando, ó, ó, ó, que tá cozinhando. Bota um pau. Quanto você escutou isso? Tem uns dois anos. Não, Essa não, menina, não, ela, ela vai. Ela já ela, vai estar. Vai fazer já, a Úrsula, fazer exatamente. Daqui a pouco, de tão velha que ela vai estar. Tá. E ainda não saiu nem nada do filme. Exatamente. Né? E, e eles ficam torturando. E cada, notícia, atriz. E cada notícia é uma, uma desgraça. É uma tortura. Eles ficam torturando. A garota tá sofrendo racismo tem dois anos. E ainda não saiu a porra do filme da garota. E nem o nem vai sair. Também. O, e cachê o cachê dela, dela também segue, né? Desse mesmo dia Enfim. Quando sair, a gente vai olhar, a gente vai falar mal e vai ser uma catástrofe. E aí a gente volta. Tá bom? Obrigado. Olha só isso, gente. Tchau. Não vai ter pós crédito nesse vídeo. Porque já teve muita coisa acontecendo. Adeus!